Desejo que o nosso casamento seja tão feliz né? como de todos dessa família. Ah. Amor, o que foi? Ah. O pessoal precisa relaxar. Não dá. Por que que não dá, amor? Não dá, gente. Não dá. A gente é, é incompatível. Que isso? Essa semana eu terminei um namoro de seis anos. Eu vi todos os seus vídeos, várias vezes. Eu percebi há tempo que meu noivo não era pra mim, né? Começou mais um vídeo aí é que a dona sabe tudo? Você é tão inteligente assim, por que, que não escreve um livro? Já escreveu três. Mais aplausos da Natrícia! Uou! Eu quero destruir essa mulher, desmascarar ela, não, mostrar tá. que ela não entende nada de nada. Você se atropela todo falando? Tata Werneck também. E aí? Eu sou o Incompatível. A gente não tô aqui pra ficar iludindo as pessoas sobre um amor perfeito, entendeu? Um canal de é um completo desconhecido tem mais de 500 mil views em três dias, tem que me proteger disso, sabia? Eu sou seu empresário, tá bom? Não sou seu segurança. Ah! Eu... Fala verdade. A quem muito fala, nada faz, né? Antes a gente ia é pra um barzinho a cara com as amigas. Agora a primeira coisa que vocês fazem é postar um vídeo na internet? Bem-vindo ao meu mundo. Hoje o Incompatível Cadê o Incompatível? Cadê ele? Eu acho que ele já terminou de gravar eu vou... Ele já foi embora. O que é isso? Parou? Meu pai. Acabei de conhecer. Patrícia te deu um mole? Acho que deu. Porra. Oi? É uma mulher legal, entendeu? Não esquece que essa mulher acabou com o seu casamento com a Thaís, tá? Patrícia, eu preciso te falar uma coisa. Thaís? Voltei. Tá caidinho por ela que eu você... sei. Não, não tô. Coraçãozinho filho. Não, não. Vou descobrir quem é esse compatível, por favor. Relaxa. relaxa. Tô relaxando, tô, tô, tô, tô, tô, tô vendo? Tô também relaxado. Posso dar uma dica de brother? Não, Já não, mãe. obrigado. Vai, fala. Não, agora eu não vou falar. É.